O que você vai fazer com o Scoffnum agora? Vou usá-la. Não, você não entende o legado dessa coisa? Sem falar nas almas dos Berserkers. Vou usar pro bem. Isso não apaga a história dela. Não. Mas a história dessa espada ainda não acabou. As gerações futuras vão pesar as boas e más ações e depois decidir sozinhas. Você mudou muito desde que eu te conheci, bicho. Recebi bons conselhos. Deixou.